Há momento certo de fala para tudo que você possa imaginar, e com seus planos não seriam diferentes. Aliás, você até já pode saber disso muito bem, pois em algum momento deve ter se prejudicado por conta de não ter ficado de boca fechada, vindo assim a contar os seus planos a uma pessoa que, agora sabendo disso, poderá achar meios para sim te prejudicar. E quem sai perdendo nessa história é você, pois por não ter ficado em silêncio, para assim prosseguir com seus caminhos de maneira mais tranquila e harmoniosa, preferiu expor isso. E agora existem N fatores que podem exercer efeito nos seus planos, que antes seriam nulos, se você tivesse ficado de boca fechada. Enfim, quanto mais você diz sobre os seus planos, menos controle tem das situações, pois afinal agora os indivíduos podem ser intencionais e precisos ao colocar obstáculos no seu caminho, então pare de ficar dizendo em voz alta quais são suas pretensões para daqui a alguns meses ou mesmo alguns anos, pronunciando o que pretende fazer e também exprimindo cada detalhe de um projeto que ninguém além de ti precisaria saber. Porque a única razão que vejo mais racional para você contar sobre isso para outra pessoa seria na intenção de que ela pudesse te ajudar em algo. Com você sabendo ainda muito bem das competências dessas, para sim ter a certeza de que ela é a mais qualificada para isso, e pensando ainda da maneira de como deve dizer isso a ela, porque caso ela não aceite trabalhar nesse projeto contigo, ela agora sabendo dos seus planos, poderá antecipadamente roubar as suas ideias, e fazer isso por conta própria. Então perceba, você faz uma pessoa que permaneceria inerte, ante suas intenções, virar um adversário, que provavelmente te dará problemas ou ainda te desmotivará, pois ver seus planos serem executados por quem você confiava, te deixará no mínimo desapontado, com a sua ingenuidade e com a falta de consideração que ela demonstrou ter por ti ao exercer essa ação. Enfim, ao invés de ficar contando o que pretende para as pessoas ao seu redor, experimente agir diferente, mudando o seu modo de jogar e se tornando imprevisível, tirando a vantagem que as pessoas terão sobre ti, quando conta dos seus próximos passos, sendo agora você quem está na vantagem, observando em silêncio, deixando seus concorrentes se tornarem previsíveis e não tendo o descuido de avisar a eles das suas próprias pretensões, tendo a possibilidade de usar até mesmo da manipulação contra essa pessoa, a colocando em uma cortina de fumaça, onde ela desconhecerá do que de fato você planeja. E mesmo que tente um ataque, não será preciso nisso, pois não saberá onde deve focar as suas forças, perdendo muito tempo à toa e, ainda por cima, manchando com a sua própria imagem, na ânsia de te prejudicar de alguma maneira, sendo que você, na calma e na observação, consegue dar seguimento nos seus planos, gastando pouca ou mesmo nenhuma energia para lidar com esse indivíduo, podendo assim realizar o que verdadeiramente se demonstra como principal na sua vida.